E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar o tangram. Você já ouviu falar neste objeto? Um tangram nada mais é do que um quebra-cabeça de origem chinesa. Ele é composto por sete peças a partir de um quadrado. Basicamente, você tem esse quadrado maior aqui, e ele é dividido em sete peças sendo que cada peça é um polígono. E só relembrando aqui, um polígono é uma figura plana onde o número de lados é igual ao número de ângulos. Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo, e esse triângulo ele tem um, dois e três lados, e também tem um, dois e três ângulos. E observe que esse triângulo também tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Vamos analisar as peças desse tangram. Ele é composto por dois triângulos grandes, que são esses aqui, o rosa e o lilás, um paralelogramo, que é essa figura azul aqui, dois triângulos pequenos, um quadrado e um triângulo médio. Esse tangram aqui, eu construí em um software livre, chamado GeoGebra. Mas você pode pesquisar em sites de busca um tangram dinâmico. Existem até aplicativos para isso. E vamos ver algumas coisas interessantes desse tangram? Você sabia que, com essas peças, nós podemos construir outros polígonos? Por exemplo, eu posso pegar o triângulo rosa e o triângulo lilás, e se eu juntar eles, eu consigo formar um quadrado. Eu posso até virar eles desse jeito aqui, que vai ficar mais fácil de ver. Com duas peças, eu consegui construir um quadrado menor. E lembrando que em um quadrado, nós temos quatro ângulos retos. Isso porque quando nós juntamos as duas peças, nós formamos esses dois outros ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Vamos ver qual outra figura que eu consigo construir com esse tangram. Ah, eu posso pegar esse quadrado aqui e colocar um triângulo desse jeito e vou construir outra figura que nós chamamos de trapézio. Esse aqui é um trapézio retângulo. E observe que eu tenho um ângulo reto aqui e tenho mais quatro ângulos retos aqui nesse quadrado. E nós conseguimos fazer outro tipo de trapézio utilizando outras duas peças desse tangram. Eu posso pegar hum, esse triângulo aqui. E posso pegar também o meu paralelogramo azul e encaixar com o meu triângulo, e eu vou formar também um trapézio. Está vendo? Um tangram é uma maneira divertida e intuitiva de você aprender a respeito das figuras planas. Com ele, você consegue montar vários polígonos. Eu sugiro que você consiga um tangram e brinque com ele tente formar novos polígonos, novas figuras, e veja os resultados surpreendentes que você pode conseguir. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!